E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Verão chegou e com chuva, hein, no litoral. Já no interior, com sol, tem luz, tem aquele sol bonito no interior. Em compensação entre capital e principalmente o litoral, tudo nublado. E chuva de vez em quando ao longo da Serra do Mar, que atinge o litoral, as praias e também... Na Serra do Mar, na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira Tempo vai melhorando gradativamente nos próximos dias A chuva vai diminuindo, mas ainda hoje tem muita chuva prevista para o litoral O verão chega oficialmente às 18h48 12 minutos para 7 da noite chega a estação do verão, oficialmente e chuvosa ainda, chuva amanhã em qualquer momento aí no litoral, principalmente sobre o litoral norte. Melhorando gradativamente alguns períodos de melhoria já hoje, poucos amanhã mais. E no sábado e no domingo a boa notícia é de que o sol vai aparecer e nós vamos ter um final de semana, pelo menos um final de semana de Natal aproveitável em todo o litoral, a exemplo do interior. Temperaturas hoje 22 a 23 no litoral, na capital também bem abaixo da média do verão e no interior do estado 28 graus. Hoje o dia mais longo do ano, solstício de verão. Grande abraço a todos! O